Oi pessoal, meu nome é César Severo do canal Homem Estiloso E hoje eu vou mostrar 4 hábitos milionários que eu gostaria de saber quando tinha meus 20 anos Esses hábitos iam fazer toda a diferença pra mim Não perca esse vídeo porque no final vai ter um bônus pra vocês, uma dica extra Bora pra vinheta hábitos milionários que eu gostaria de saber quando tinha meus 20 anos que ia fazer toda a diferença. Vamos lá galera, o hábito 1 um é poupar dinheiro abre uma conta poupança, começa a guardar esse dinheiro. Por quê? Até porque a gente tá em crise, né? Mas por que esse é um hábito milionário e eu deveria fazer? Até porque muitas pessoas estão tá passando necessidade Eu te digo, é a melhor hora de você fazer isso. Todo mundo está gastando dinheiro, todo mundo está gastando. Você é o único que está poupando. Quando acabar essa crise, quando acabar tudo isso que vai acontecer, o que vai ter de gente precisando de investimento, precisando de dinheiro para investir alguma coisa nova vai ser muitas pessoas. Muitas pessoas estão acabando com o negócio agora porque não tem dinheiro. Então, se você começar agora, separar 100, 10% do seu salário, vai fazer toda a diferença. Certo, agora vamos para a dica 2 invista em educação. Educação é a melhor coisa que você tem para investir. Todo mundo pode tirar seu dinheiro, sua casa, mas nunca a sua educação. Você investindo numa faculdade, num curso, em qualquer outra aqui te faça melhorar. Se você tem muito dinheiro e tem educação, você não perde esse dinheiro. O pessoal ganha na Mega Sena. Por que você acha que eles gastam? Porque ele não tem educação financeira. Ele não sabe onde investir, ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então ele só gasta. Só gasta. Se você investir, você vai ser uma pessoa melhor e quanto mais educação você tiver, melhor vai ser para você multiplicar esse dinheiro. Saber onde que você deve entrar, saber onde você não deve entrar. Certo? Agora vamos para a dica 3. Faça uma, amigos que te façam uma pessoa melhor. Quando você tem amigos, não estou falando que você não deve fazer todos. Faça todos. Porém, fique mais naqueles que vão te trazer uma coisa boa, que vão te incentivar com, enquanto muitos outros vão vai, vai te botar para baixo. Fique com aqueles que te incentive. Fique com aqueles que já. São positivos, porque na hora triste, eles que vão te botar para cima. É, fique com amigos que te faça construir. Muitas vezes você quer oportunidade, porém você está com pessoas que não te dão oportunidade. Muitas vezes você quer melhorar a vida, só que você está com pessoas que não melhoram as próprias vidas. Você quer oportunidade, só que as pessoas que você tem em volta não tem onde te arrumar uma oportunidade. Muitas vezes o problema não é você, muitas vezes o problema é a sua volta. Então galera, você deve criar uma rede de pessoas que vão te ajudar com coisas, com ideias, com negócios. E até você vai ajudar elas também. O quarto hábito é educação financeira. A educação financeira serve não só hoje, não só para uma coisa específica, serve para a sua vida inteira. Quando você tem educação financeira, você sabe aonde investir, você sabe quanto que deve investir, você sabe qual a melhor forma de investir. Muitas vezes vem a oportunidade, porém, não do jeito certo. Só que se você tem uma educação financeira, você investe a quantidade certa. Quando você tem educação financeira, é, você, você ensina também quem não sabe. Leia livros. Coisas que façam você melhorar a sua educação financeira. Aí você fala, muitas vezes é ruim colocar em prática, concordo. Porém, quando vem uma oportunidade para você, não é a sua vida. Então é mais fácil até de você colocar em prática. Então, então investir em educação financeira é a melhor coisa, porque se você vai usar para a vida inteira, você não vai se quebrar. Se você tem um dinheiro guardado, você não vai ser enganado. Se, for, se acontecer de se for enganado, você não vai perder tudo. Porque você já calculou todo aquele risco certinho. Então, é melhor para você, não só para hoje, sim, para a vida toda. Invista em educação financeira e alguns livros. Vou passar, Vai estar tá passando aqui alguns livros que você deve ler para te ajudar a abrir um pouquinho a mente. Eles acham em PDF na internet, tem para quem prefere comprar também. Certo. Você pensou que acabou? Não acabou não. Não acabou não. Sai do vídeo, sai do vídeo aí não. Já. Aproveita já dá o... Like a gente vai estar tá aqui ou aqui. Já, você nem precisa sair do Se dá o like, tem a última dica. Tem um bônus, né? Tem hoje, tem, vai ter um bônus. Mas já dá o like aí, ó. Já dá aquele curtir. Eu vou mostrar. O bônus. O bônus é aonde onde é a melhor coisa. A melhor coisa. Ajude pessoas. Quando você ajuda pessoas, você fica com a mente melhor. Quanto mais pessoas você ajudar, e quanto... Melhor você ajudar porque você está ajudando, você está ajudando de coração, você não está querendo nada em troca O dinheiro é consequência Se você faz um serviço bom, se você ajuda as pessoas na área financeira, na área de negócio As pessoas vão te retribuir Com dinheiro, com ideias, com várias coisas E isso é uma consequência da forma que você ajuda essas pessoas Agora que a melhor coisa é quando você ajuda uma pessoa e a pessoa fala Obrigado, eu era exatamente isso a sensação é outro mundo ajude quanto mais pessoas se ajudar mais você vai ser ajudado quanto mais pessoas ajudar mais na hora que elas precisar de alguém ou na hora que elas tiver alguma coisa boa ela fala pô vou chamar lá o Cezinha Cezinha me ajudou naquele dia agora eu vou ajudar ele esses são os quatro hábitos até cinco né esses são cinco hábitos não se esqueça de se inscrever dar aquele like dar aquele joinha você que gostou Dá uma comentadinha aí Falta algum hábito também dá uma comentadinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo E tchau, tchau